Que a graça e a paz seja com todos os irmãos e todos que possam assistir a essa ministração Na verdade eu não vim pregar hoje, não vim trazer estudo Vim apenas compartilhar aquilo que dividi com os irmãos aquilo que Deus tem me trazido à luz E creio que para muitos de nós Vai ser muito importante Por isso eu peço desde já Que cada um possa prestar muita atenção Ouvir mais vezes se for necessário Porque para mim foi muito impactante Receber aquilo que Deus tinha para me ensinar E eu quero só dividir com cada um dos irmãos E pedir que realmente cada um possa multiplicar porque tudo aquilo que Deus tem nos dado, não é para nós guardarmos para nós mesmos, mas é para edificar a cada um de nós, a edificar os irmãos. Mas antes de nós entrarmos no assunto, quero pedir para a gente poder orar e entregar esses momentos para Cristo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia que tu nos concedes de podermos aqui, compartilhar a Tua Palavra e aquilo que Tu tens, Senhor, nos ensinado. Toma, Senhor, a minha vida, toma meus lábios e abra também o nosso entendimento e ao entendimento de cada um daqueles que Tu coloca, Senhor, para ouvir essa ministração. E que nós possamos a cada dia receber de Ti, Senhor, a Tua misericórdia, que se renova em nossa vida a cada nova manhã. E receber o ensino verdadeiro. Por isso, abra o nosso entendimento agora, Senhor. Para compreendermos as Escrituras e sermos edificados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Queridos irmãos, da outra vez que nós ministramos, nós falamos sobre entender, o entendimento sobre o avivamento. E a gente falava que para, para Deus... Re... Derramar o verdadeiro avivamento A necessidade de um arrependimento genuíno, sincero e verdadeiro E desde lá, isso tem me constrangido e me incomodado muito Ontem nós tivemos o culto de ceia E mais uma vez foi falado em arrependimento e o reino de Deus Agora sinceramente irmão a cada um daqueles que estão me ouvindo. Busque dentro de si o que você entende de fato sobre arrependimento. Nós chegamos em cada culto, em cada oração e dizemos simplesmente como um mantra: Senhor, perdoa meus pecados. E seguimos adiante. Será que é isso? Eu confesso que cheguei a um momento que eu também sempre pedia perdão e ainda peço perdão, sim, mas eu ficava impactado com aquilo ali. Até onde as minhas palavras atingem o coração de Deus? Até onde eu estava tendo o entendimento correto daquilo que Jesus veio nos ensinar. E aí eu comecei a entrar com mais profundidade. Nessa questão. Por isso. Eu quero trazer hoje. um Entendendo. O arrependimento. Quando a gente atende alguém. Na terapia. Ou os pastores. Todos nós passamos por isso. Todos os irmãos que atendem terapia, passam por isso, quando a gente pede para alguém, olha, tu tem que meditar na palavra, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, a pessoa diz, mas o que, que adianta eu ler a Bíblia? Eu não entendo nada, então desisti, eu não entendo mesmo, então não vou ler, o que, que adianta ler? E para começar a nós entendermos a base da ministração, eu quero abrir Todos nós conhecemos de cor esse alteado porque esse foi o lema do nosso presidente. João 8, 48, 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E um outro versículo no Velho Testamento em Oséias capítulo 4, verso 6. Diz o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você leu aqui por acaso que nós somos destruídos porque falta entendimento? Ou que nós temos que entender para receber a libertação? Ou nós temos que conhecer? E muitas vezes Deus tem me ministrado que nós precisamos aprender a interpretar a palavra de Deus com correção corretamente, e mais uma vez, talvez pela centésima vez, eu vou falar uma coisa, que Deus tem me mostrado, me constrangido, terrivelmente, a sutileza do engano, nos últimos dias, é tão profunda, é tão fina, o fio da navalha é tão fino, que se possível, a palavra diz, Jesus disse, que até os escolhidos, poderiam ser enganados, como que o diabo enganou Eva? Pela palavra. Distorcida com a vírgula fora do lugar. E não será diferente hoje. Por que, que o avivamento ainda não explodiu em nosso meio? Por que, que há tantas coisas ainda que a igreja está atrasada? E não consegue repetir a igreja de atos dos apóstolos? Por causa da vírgula fora do lugar. Por causa que nós não aprendemos a interpretar a verdade da palavra. E o diabo fica nos fazendo correr atrás do rabo que nem cachorro. E nós precisamos acordar. Por isso que a palavra diz, desperta tu que dormes. Temos que acordar para a realidade daquilo que Deus quer nos ensinar. Em Lucas, capítulo 24, verso 45, Jesus alertou os discípulos e disse para os discípulos, está escrito assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem a escritura. Quando? Depois de conhecerem. Você nunca vai entender algo que não conhece. Então a base de tudo é conhecer a verdade, para depois entender a palavra e viver por ela. E nós precisamos agora entrar dentro de um princípio que nós temos repetido quase que automaticamente. Avivamento, arrependimento, arrependei-vos. Qual que foi a última ministração de João Batista quando ele encerrou o a base da lei, arrependei-vos, porque está próximo, o reino dos céus, como Jesus abriu, o evangelho da graça, arrependei-vos, porque está próximo, o reino de Deus, o que nós entendemos, por esse arrependimento, ah, a Bíblia diz, para se arrepender, Sim, mas também tem algo que nós precisamos entender também. Que nem sempre as palavras foram traduzidas corretamente como estão no original. E eu busquei, lógico eu não entendo o grego, mas todo o Novo Testamento foi escrito em grego e eu fui pesquisar. A essência da, da palavra. E nós temos que entender então, o, da onde que vem a palavra arrependimento? Vem de duas palavras gregas, re e pender. O re é reaprender, recomeçar, arrepender. Re é dar ré, é voltar atrás. Pender, para onde que nós estamos pendendo? Uma parede fora do prumo, o prumo vai mostrar para que lado ela está pendendo. Então, quando a Bíblia nos fala em arrependimento, está nos dizendo o seguinte. Se você está indo para Porto Alegre, e no meio do caminho o chefe liga e diz, olha, tu tem que ir lá para Caxias buscar alguma coisa lá. No primeiro retorno, você vai arrepender, vai dar retorno e vai seguir, vai pender para o lado oposto do que estava indo precisamos desenhar hoje algumas coisas para nós entender. isso é arrependimento, então todos nós que viemos do mundo, todo ímpio, a única maneira de chegar para a salvação, para a vida eterna é através do arrependimento, é se arrepender daquilo ali, mudar de, de direção, pender para outro lado, ao invés de pender para as trevas, pender para o lado da luz e receber salvação e vida eterna, isso é arrependimento, então todo ímpio, todo aquele que ainda não tem o seu nome no livro da vida, necessita de arrependimento, porque quando nós chegamos diante de Deus e pedimos, Senhor perdoa meus pecados, você acha que isso está resolvido? O que a palavra na verdade diz? Que todo aquele que confessar os seus pecados, Será que sempre nós confessamos os pecados ou apenas pedimos perdão? Pedimos perdão de quê? E aí nós temos que entender uma coisa. O pecado na vida de um cristão que está com o seu nome no livro da vida está resolvido. Jesus na cruz do Calvário resolveu o problema do pecado quando Ele declarou, deu o seu sangue, o seu sacrifício, uma vez por todas, e Ele diz, muito claro, já lá em Isaías 43, 25, diz assim, ó, eu, eu mesmo sou o que apagou as tuas transgressões e por amor de mim, os teus pecados não me lembro. Em Hebreus, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de, sua, de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Em Romanos 6,6, que tantas vezes nós falamos, o velho homem, o homem do pecado, o homem da iniquidade, foi pregado na cruz do Calvário, foi crucificado, não será em 2 Coríntios 5,17 declara bem claro que todos aqueles que agora estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Então a, a questão pecado para Deus está resolvido. Tá, mas e hoje? Qual é o meu problema hoje? Então nós temos que entender uma coisa. Arrepender é pender para o outro lado. Agora agora para um cristão, que tem o um nome no livro da vida, nós estamos transgredindo, é diferente de pecar, nós temos uma lei, nós temos uma direção de Deus do Espírito, e quando não cumprimos, estamos transgredindo. Há poucas semanas atrás, eu descobri que levei uma multa aqui, próxima aqui, e foi algo bem estranho, porque eu descobri que eu estava apenas dois quilômetros acima da média, acima da lei, do que era permitido ali. Na minha cabeça eu tinha uma velocidade e na verdade era outra. Agora eu te pergunto, eu tenho que pagar por aquela transgressão? Porque eu transgredi a lei, é óbvio, vou ter que dar contas da multa. Pequena, mas tem que dar contas da multa. Agora me pergunta, se da próxima vez que eu passar por ali, eu não vou tomar muito cuidado para não cair no mesmo erro de novo? Pode ter certeza que sim. Mas nem por isso eu sou obrigado a evitar aquele, aquela rua. Mas apenas tomar cuidado. Então nós cristãos, com o nome no livro da vida, temos o problema de transgredir. E quando nós somos advertidos pelo Espírito... Dessa transgressão. Nós temos que sim, pedir perdão, mas reconhecer e mudar de atitude de vida em relação àquilo ali. Mas não retornar para trás. Mas continuar seguindo o nosso alvo. Mas agora com cuidado para não repetir o erro. Essa é a essência da verdade. Tente imaginar uma coisa. Vamos desenhar aqui Você está em um corredor Razoavelmente estreito Sozinho Está caminhando nesse corredor De repente Você descobre que na sua frente Tem algo terrível Daquilo que você tem um pesadelo de suar Talvez um, um, um leão Um urso Ou alguma coisa que você se apavora Você vai continuar seguindo adiante? Ou vai retornar? o mais rápido possível. Isso é arrependimento. Isso é o pecado que está diante de nós. Agora, transgressão. Você está no mesmo corredor e descobre que em algum ponto daquele corredor tem vidro quebrado, tem pregos apontando e você precisa tomar muito cuidado no andar naquilo ali, para não se, se cortar e não se machucar. Se aquilo ali está num lado você toma o outro lado e segue adiante. Não volta atrás, mas segue adiante, continua o seu caminho. Então você cuida para não transgredir. Você cuida para seguir adiante e tomar o seu caminho. E aí nós chegamos na questão crucial. O que, que Jesus falou? Qual é a promessa de Deus? em Coríntios 2,9, em Coríntios 2,9 a palavra nos, nos mostra que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu o coração de homem algum, é aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, bom, eu entendo que isso é o reino, o reino que Deus tem preparado para nós, um reino que tantas vezes tem sido ministrado aqui, no ministério Rema. Esse reino está diante de nós. E aí João Batista encerra a legislação da, da lei, Jesus inicia a legislação da graça, falando sobre arrependimento. Vamos entender isso corretamente. Agora você está no mesmo corredor e diante de si, você vê um paraíso, este, este lugar que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, você nunca sonhou de um lugar igual a este, aí diz, arrependei-vos, aí você pega, dá meia volta e volta para trás? É isso que você entende? Mas então a Bíblia está enganada, a Bíblia está mentindo? A Bíblia é a essência da verdade da Palavra de Deus, mas nós não podemos esquecer que ela foi traduzida por homens. Que nem sempre a Bíblia está traduzida na forma correta como era o entendimento daquilo que foi liberado no, naquele momento. Por que, que nós temos mais de 20 traduções de linguagens só na língua portuguesa aqui no Brasil? E você compara uma com a outra, vê coisas bem distintas, bem diferentes. Porque se o original é um só. Então nós vamos ter que não deixar ou condenar, mas entender pelo conhecimento da verdade. E aí que está a essência de entender o arrependimento. Se nós conhecermos a verdade, nós vamos entender a verdade. Então veja bem, Jesus alertou, isso é uma ordenança, não é um pedido, é uma ordenança, Ele diz categoricamente, arrependei-vos, mas que tipo de entendimento, como nós temos que entender esse arrependimento para entrar no reino? Obviamente não é dando ré e voltando, pendendo para o outro lado, pelo contrário, é seguir adiante para atingir o nosso alvo. Aí nós vamos ter que entender de novo uma palavra grega, que é o que está no original, metanoia, mais uma palavra composta por duas palavras, meta, qual é a sua meta quando você inicia um ano? Você não tem metas para atingir durante aquele ano? Uma empresa não estabelece metas? Um profissional não estabelece metas? Nós como filhos de Deus não temos metas para aquele ano diante de nós? E uma meta significa ter um alvo e ter um caminho para atingir esse alvo. Essa é a nossa meta. Qual é a meta que você tem? Simplesmente ser salvo ou fazer parte das bodas do Cordeiro? A minha meta é estar nas bodas do Cordeiro. E eu creio que isso deva ser a meta de todo cristão nascido de novo que conhece a verdade. E nós precisamos aí entender a completude dessa palavra. O que é noia? mente, conhecimento, e aí nós vamos chegar de novo, como muitas vezes já foi ministrado aqui, nós vamos chegar em Romanos capítulo 12, 1 e 2, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, com este mundo, com esse sistema. Conformar. Quando você joga um, uma massa de bolo dentro da forma. Qual é o, o formato do bolo? É conforme a forma. Então nós temos que nos conformar. Não com as coisas do mundo, mas nos conformar. Com as coisas que Deus tem para nós. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, isso é metanoia, é ter uma meta com uma mente renovada, para eu entrar no reino, eu preciso ter uma meta e ter uma mente renovada, e aí irmãos, tantas vezes a gente chega diante de Deus e pede perdão, Será que o nosso coração está com o entendimento correto? Será que aquele velho, sutil engano do diabo na igreja não continua a mesma coisa que foi lá no Éden? Enganando Eva? Distorcendo, suavemente distorcendo a palavra? Seja honesto consigo mesmo. Quando você chega diante de Deus em oração e tal. Você diz, perdoa meus pecados Senhor e tal. Amém. Eu também faço isso. Mas qual é o entendimento que tu tem disso? Como filho de Deus. Porque se tu estiver como ímpio no mundo. Aí sim. Há uma necessidade de perdão. Mas Deus diz. Olha. Teus pecados estão resolvidos. Eu lancei no mar do esquecimento. Agora se tu quer insistir na questão do pecado, cuidado, está pregando Jesus pela segunda vez, Moisés, por um lapso, tocou na pedra duas vezes, e o que foi a consequência? Não colocou os pés em Canaã, será que nós temos consciência das consequências que nós temos quando nós crucificamos Jesus pela segunda vez, ou tentamos fazer isso? Não entendendo a verdade? Essa é uma questão. Que o diabo tem colocado. Na mente de muitos. Em não trazer. O entendimento. Em não permitir. Em bloquear a ideia. Em bloquear o entendimento. Mas Jesus ele veio nos romper o véu. Para nos recebermos a plena rema da palavra. E entendermos agora que nós precisamos ter uma metanoia, uma mente renovada e com uma meta clara para entrar no reino, como Jesus disse. Tenha uma mente renovada, porque próximo está o reino dos céus. Eu creio que em muitos aspectos, a gente às vezes precisa parar. E como eu disse hoje, eu só vim repartir com os irmãos aquilo que Deus me mostrou e me revelou. E eu espero, sinceramente eu espero, que cada irmão replique. Que você se for necessário ouvir dez vezes para entender. Mas não pelo que eu estou falando, mas vá para a palavra. Busque a revelação na palavra de Deus. E busque entender a correta interpretação daquilo que Deus coloca na palavra. Porque muitas vezes nós somos enganados por não entender a correta interpretação. Queremos entender sem conhecer. E a palavra diz que nós temos que conhecer a verdade. Para então entender a verdade. Por que, que eu falo tudo isso? Porque lá ainda voltando para Oséias capítulo 4... Primeiro ele diz que o povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas isso é algo que é do povo, falta o conhecimento. Mas por que, que falta o conhecimento para o povo? Porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento. E me constrange. Eu sou um sacerdote na casa do Senhor. Você é um sacerdote na casa do Senhor. Na sua casa. Na sua casa então Deus diz assim, ó, a responsabilidade é tua se o povo é destruído, e por isso eu não posso calar, eu preciso repartir com os irmãos aquilo que Deus tem me encostrado, então eu espero sinceramente, que cada irmão possa multiplicar essa palavra, mas buscar, não porque eu estou falando, mas porque você quer, compreendeu a verdade e agora vai ter uma mente renovada uma metanoia sincera e verdadeira para entender a essência da sã doutrina a palavra da cruz muitos crentes hoje não vão colocar os pés em Canaã porque estão tentando crucificar Cristo a segunda vez, como Moisés caiu na armadilha mas Deus diz que nos últimos dias, Ele derramará o Seu Espírito para trazer luz e verdade. A luz sem a verdade de Deus não passa de doutrina. Nós temos a rema da palavra. E precisamos entender isso e proclamar isso. Em tempo e fora de tempo. Com audácia, com discernimento, com coragem, como foi a palavra vetor deste ano. Então, hein, queridos irmãos. Pelo curto tempo que nós temos hoje. Eu creio que a essência está diante de ti. Então, busque e rumine. E entenda a essência. Pare de se sentir culpado por algo que Jesus já resolveu na cruz. Não tente pregar Jesus a segunda vez. Mas entenda de que compreender a verdade. Para que possa realmente com uma metanoia, com uma nova mente renovada. Buscar essa meta de estar com Cristo nas bodas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente. A cada um. Trazendo luz e revelação. Trazendo entendimento. Para nós verdadeiramente sermos uma igreja. Um, um corpo de Cristo. Que possa. Fluir. No espírito. E não mais no engano do diabo. Profetizo isso sobre todas as nossas vidas. E não esqueça. Daqui a pouco teremos. A, a sala de, de oração. Nós estamos nessa sala de oração, para fazer uma diferença, não somos os únicos, mas somos membros desse corpo, eu não sei qual é a parte de membro que nós somos, mas precisamos fazer a nossa parte, então em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a tua vida, e que nós possamos ter essa vida plena, que Jesus promete para os seus filhos, até uma próxima, Deus abençoe.